Olá, aqui é o Bel. E hoje não é terça-feira, mas eu vou fazer um vídeo de Line of Sight porque No título já dá pra entender, né? É falando sobre o lado competitivo do jogo Que está muito fraco Eu sei que o jogo é novo Mas tá faltando alguma coisa E eu acho que isso estimula bastante o jogo em si Porque todo mundo tá vendo que o jogo não tá dando aquele sucesso que era pra estar tá, Porque o jogo é bom Só que eu ou acho que tá faltando marketing Ou estímulo mesmo com o próprio competitivo O Rainbow Six e o Overwatch, as próprias empresas lançaram é, campeonatos antes do jogo lançar Já foi anunciado antes do jogo lançar isso estimulou todo mundo Porque todo mundo quer entrar no competitivo E acabou querendo, jogando mais, né, treinando e tudo mais ah, tem o Zula também, que é o um jogo grátis que tá cheio já. O jogo tá sofrendo problema, mas já tá cheio duas empresas. Lógico que não é a própria PlaySpot que tá fazendo o campeonato, mas tá dando um apoio para essas empresas. Então tá estimulando todo mundo a jogar o jogo, porque ninguém quer jogar só por jogar. É pouca gente joga por causa disso. O pessoal que estimula mesmo esse pessoal é o competitivo. E eu acho que a Level Up tá, tá esquecendo disso. Isso pode ajudar bastante a ela mesmo. Por exemplo, no Smite o smite competitivo está muito fraco então muita gente tá largando o smite aqui no Brasil porque tá muito fraco o competitivo daqui eu não vou entrar em, as, em detalhes do smite porque o vídeo é sobre o line e é isso galera, eu quero saber por que não tá tendo isso e não só para level up, para a empresa que faz o campeonato também para acordar um pouco e fazer para o line porque o line é bom, o jogo é bom e ele é o único que você não precisa gastar muito dinheiro então qualquer um pode jogar e não vai ter vantagem contra o outro. É esse o lado bom do, do Line of Sight. É, ali é bala pura e tática. Então tem vários clãs jogando sério, mas o que adianta? Joga sério, treina todo dia, mas não tem contra quem jogar. Não tem campeonato, não tem nem se for um bootcamp. Só para estimular o jogo, assim, para o pessoal ver que é legal o jogo. Para o pessoal que não tá jogando se interessar a jogar. Porque o marketing só de divulgação não tá funcionando. Infelizmente o jogo não tá cheio. Eu entro de tarde ele não está cheio. É difícil. Lógico, que sala eu consigo achar. Por isso, porque não lota a sala. Mas beleza galera, eu vou ficando por aqui. Se você concorda com isso, compartilhe até chegar a mão das empresas que fazem campeonato ou até da própria level up. E se você gostou do vídeo e quer continuar recebendo vídeos meus, é só se inscrever no canal. E não esqueça de deixar aquela avaliação e deixa no comentário o que você acha sobre competitivo no Line of Sight. Beleza? Aquele abraço, falou, valeu!